Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu só tô passando aqui pra avisar que criei um novo canal aqui Esse aqui é o meu novo canal, eu espero que vocês gostem Por favor se inscreva aqui, já que o canal é novo, preciso que vocês se inscrevam pra me ajudar E bom, é provável que eu poste vídeos na segunda, na quarta e na sexta Beleza? Bom galera, isso aqui foi só um pequeno e curto aviso, só para avisar vocês que vai ter muitos vídeos legais. É isso, valeu. Ah, e se inscrevam, deixa o like e compartilhe para todo mundo saber que tem canal novo. Bom, eu tinha um canal antigo, mas eu desisti dele. Eu vou criar esse projeto aqui, espero que vocês gostem, beleza? É isso, valeu, falou e tchau.